Fala família, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo ótimo? Olha só, resolvi gravar esse vídeo, tô indo para BH neste exato momento Tô aqui no meu áudio, ó, escutou o acelerado do bicho, ó. só pra vocês verem, ó, deixa eu reduzir a marcha Ó, ó Vou tentar mostrar pra vocês um pedacinho aqui na frente também, mas só que é o seguinte Tô gravando esse vídeo aqui porque eu tava aqui no carro aqui, dirigindo aqui, pensando em algumas coisas e me veio na cabeça o seguinte, né? Direto, alguns alunos ou pessoas que me seguem no Instagram perguntam porque eu sempre mostro lá eu conseguindo obter um bom lucro dentro da Bet, etc. E muitas pessoas acabam não conseguindo lucrar legal dentro da plataforma. É o que acontece muito. Eu queria que você colocasse, inclusive pra mim aqui no, nos comentários, Quero trocar uma ideia com vocês, tá? Então eu queria pedir para vocês colocarem aqui nos comentários se você já chegou a ter um lucro legal dentro da plataforma mas no final das contas, depois, acabou perdendo. E se você quiser, eu acho que seria interessante, coloque aqui nos comentários também, conte um pouquinho, tá? Tipo assim, o que aconteceu? Se foi falta de gestão, que é o que acontece muito. Se foi falta de controle emocional, que eu sei que é o que acontece muito. Por que eu estou te falando isso? Porque se vocês me contarem um pouquinho mais da jornada de vocês dentro deste mercado aqui nos comentários, eu vou responder primeiramente vocês, e segundo eu vou conseguir com isso tirar uma base de conteúdos, ou seja, eu vou conseguir tirar ideias de novos conteúdos que poderão ajudar vocês aqui, então eu já peço também pra você se inscrever aqui no canal ok? Então com isso, ó, deixa eu só aproveitar que tá nessa, tá numa retinha aqui agora eu vou mostrar pra vocês que eu sei que vocês gostam vou mostrar pra vocês que agora acelerando um pouquinho o áudio, se liga só nisso aqui vou virar a câmera aqui ó oh, soldados, vou dar uma acelerada pra vocês verem, ó, dar reduzida aqui, ó Ali, ó. Ó. tá vendo parece que ele dá um tiro quando ele passa as marchas bicho ó. mas só 140 ele brincando ó a reduzido ó Tá chegando no posto aqui, ó Tem um posto bem aqui Que eu tenho que abastecer só com pódio E aqui na minha cidade Basicamente nem é na minha cidade, né Eu tenho que sair aqui de Lagoa Santa Pra ir no posto que tem aqui da cidade ao lado Pra abastecer, que é o único posto que tem pódio A galera gosta muito do painel dele também, ó Vocês curtem essa parada de causa é muito legal, velho Mas seguinte, vamos falar agora sério, tá? Então vamos lá, o que, que eu, Júnior Moreira, faço? Qual que é o insight que eu tenho para vocês Que eu acho que poderá te ajudar, é, soldado? Bom, vamos lá Acho que um dos principais pilares, né? Eu poderia aqui falar sobre gestão Ah, tem a gestão de banca Ah, tem o controle emocional Bom, acho que todos nós já sabemos que isso É um dos pontos mais importantes para você ganhar dinheiro Sem, sem ter gestão emocional principalmente, controle emocional para mim, é o principal pilar. Só que tem uma coisa que eu acho que é super interessante, é então, okay. o quê? O que eu faço que geralmente me ajuda a ter uma taxa de lucros maior é, dentro deste mercado? Ficar pouco tempo dentro do mercado. Como assim, Júlio, ficar pouco tempo dentro do mercado? Eu quero passar uma visão para você que eu acho que vai te ajudar, olha só. A casa de apostas, preste atenção nisso, nunca perde. A casa de apostas, ela sempre vai ganhar no final Só que como que ela sempre vai ganhar se tem pessoas que lucram? Aí você vai prestar atenção no seguinte A casa de apostas geralmente ela ganha daquele que não sabe parar Vamos colocar assim de, de, de forma crua mesmo Do viciado, aquele cara que não consegue parar de apostar O cara lucra, ele continua O cara perde e ele continua E é dessa pessoa que a casa, aposta, é, que a casa ganha quando eu digo isso, eu quero dizer que é o seguinte, são as pessoas que passam mais horas dentro da plataforma. Só para você entender, ok? No dia, é, não acontece de, da, da casa ser lucrativa no dia inteiro e também não acontece da casa ser, como eu posso falar assim, dela do dia ser ruim o dia inteiro, tá? Tem momentos, tem momentos do dia que a Beth está muito boa para se operar, a casa está muito boa para se operar, que o mercado está muito bom né, para você operar e tem momentos que o mercado está muito ruim, então primeiro ponto, você precisa identificar, saber identificar esses mercados, só que o segundo detalhe em relação a isso, que complementa isso é o que? É você entender que quanto mais tempo você ficar lá dentro operando durante o dia, mais chances você tem de perder esse dinheiro no final, então qual que é o maior segredo eu acho que, qual que é o maior insight que eu ensino para vocês que é o que me faz sempre ser lucrativo? Por exemplo, nós acabamos de virar para 2023 e um dos últimos vídeos aqui do canal. Se eu não me engano, o último vídeo, o vídeo anterior é esse daqui. É o vídeo onde eu mostro sacando aí 4 mil reais. Eu tive um lucro de 4, 6, 6 reais nos três primeiros dias de 2023. E eu fiz um vídeo sacando esse dinheiro. É o vídeo anterior a esse daqui, se eu não me engano. Sacando essa grana. E por quê? Por que, que eu consegui já nos três primeiros dias de 2023, já fazer basicamente quase 5 mil reais de lucro, ok? Ok? por que tem outras pessoas que perdem essa grana por conta disso? Como que você vence a casa de aposta? Novamente repetindo, a casa de aposta ganha daqueles que não sabem parar, daqueles que ficam horas e horas do dia apostando. Baseado nisso, qual que é o insight que você tem que ter? Poxa, eu vou operar por pouco tempo dentro da casa de aposta, fazer o meu lucro e sacar esse dinheiro. Este tem que ser o maior insight, então por exemplo, por isso que eu sempre falo para vocês, eu pego geralmente 3, 4 entradas no meu dia e saio fora do mercado, entende? É o que eu faço, pego 3, 4 entradinhas e saio fora, saco o dinheiro e pronto, boto a grana no bolso e saio fora, entende? Eu aproveito aquele momento bom no mercado para fazer o meu dinheiro e sair vazado, enquanto isso outros é, vão lá, querem pegar 5, querem pegar 10, querem pegar 20, querem pegar 30 entradas durante o dia pode ser que essa pessoa consiga até lucrar, mas como ela não consegue parar, talvez na vigésima primeira que ela pegar ela vai ter um head. e na maioria das vezes quando a pessoa não consegue parar, esse tipo de pessoa, ela não, também não segue gestão, e aí às vezes em um único red, ela perde todo o lucro que ela teve naquela sequência inteira que ela pegou, e com isso muitas vezes até quebra uma banca, tá, com uma entrada, porque não sabem fazer gestão, não tem controle emocional para parar, querem ficar horas e horas dentro da casa de apostas ali apostando. Então este é o maior insight que eu deixo para vocês, a casa sempre vai vencer daqueles que não sabem parar, daqueles que querem ficar horas e horas e horas apostando durante o dia. Então acho que esse é o maior insight, ok? Então, por exemplo, para você ter uma noção, lá dentro do nosso grupo VIP, né? É, inclusive se você não faz parte primeiro do nosso grupo gratuito, tem um grupo gratuito com mais de 30 mil pessoas, entra lá, tá? o link vai estar aqui na descrição do vídeo. É, tem mais de 30 mil pessoas lá e nós mandamos entradas lucrativas lá todos os dias Só que nós também temos o nosso VIP né? O nosso produto que é o Tropa milionária Quando você adquire, você adquire quatro grupos VIPs E agora nós estamos é, implementando mais um que é o grupo de cassino também Nós vamos entrar em outro mercado Então o aluno que compra a Tropa é, vai ter acesso a 5 grupos VIPs E dentro dos nossos grupos nós temos um grupo que é o grupo de entradas filtradas Que é o um grupo onde nós mandamos menos entradas Digo isso porque em um dos nossos grupos nós mandamos é, mais de 130 greens por dia, sim, todos os dias mais de 130 greens, só que nós temos o de entrada entradas filtradas que manda ali 10, 15 entradas, e geralmente ele termina até 100%, em muitos dias da semana terminamos com 100% de assertividade, só que qual que é o segredo ali de quem lucra muito, tá, porque nós temos alunos que mandam pra gente lá que fizeram saques no dia, que fazem saques no dia de 300, 200 reais, 500 reais, é, por quê? A maioria desses alunos são os alunos que seguem essa mesma metodologia que eu sigo hoje. Caramba, mano, tem um buraco do tamanho de uma cratera aqui, meu carro é baixo, calma aí. Então, olha só, tem alunos que fazem saques diários. Olha só, galera, o estado das ruas do Brasil, ó, olha isso aqui, ó. E meu carro é baixinho, né? O é um carro super... dá até pra ver o aerofólio lá atrás, olha, do carro. É um carro bem baixo, então tem que tomar cuidado quando passa nessas ruas aqui. Mas, voltando ao assunto de novo, Tá? É, os alunos que conseguem ter essa lucratividade são os alunos que entenderam essa mentalidade. Não ficar exposto por muito tempo dentro da casa de aposta, ok? Apostar pouco, com qualidade, bater a sua meta e sacar a sua meta e sair fora. Acho que esse é um dos maiores insights que eu tenho para vocês neste exato momento. Tenha essa maturidade. Eu acho que muitas pessoas deixam de lucrar não porque o mercado é ruim, não porque o mercado não funciona, não porque a casa de aposta simplesmente sempre vence, porque a casa de aposta não sei o quê. É simplesmente porque na maioria das vezes é falta de, de controle, sabe? É literalmente isso, é falta de ter um controle emocional, é falta de ter um controle de saber poxa, eu já lucrei legal, será que eu preciso continuar hoje? Será que eu preciso correr esse risco? Não, vou sacar minha grana, vou parar. Entende? É ter essa maturidade, porque a gente fica naquela ganância, a gente cria aquele desespero, a gente cria aquela urgência que muitas vezes nem sequer existe, entende? Então, pense nisso, tá? A casa de aposta sempre vai ganhar daqueles que não sabem parar, daqueles que ficam várias e várias horas dentro da plataforma operando, tá? Então, leve esse insight com você que eu acho que isso daí vai te ajudar muito. Então é isso, se você gostou do conteúdo do vídeo, se te agregou algo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para nos ajudar. Ajudar o nosso canal a crescer mais Compartilha para algum amigo E entra lá no nosso grupo gratuito do Telegram Também o link está aqui na descrição Se você quiser saber mais sobre o VIP Os dados estão tá aqui na descrição também Então é isso, soldados Tamo juntos grande abraço para vocês Até mais